Oi! Vida e Ambiente Construído, vamos falar sobre reprodução. Se você está querendo sair da cidade grande, a pressão está grande, né? E aí você quer ir para um lugar mais cegado, avalia aqui o, o sul de Minas, a gente pode ajudar nessa transição. Então esse vídeo é para você. Se você for de ciências ambientais, biologia, engenharias, arquitetura e urbanismo, esse vídeo também é para você. Nós estamos abordando numa, numa série, nessa série aqui, Vida em Ambiente Construído, nós estamos abordando quais são os elementos, as características de um ser vivo. No vídeo passado, nós falamos, e o link está aqui, de, de crescimento, que o fluxo constante de matéria e energia, se o um incremento é maior do que a saída, se a chegada é maior do que a saída, acontece o crescimento de um ser vivo. Um cristal também não é um ser vivo, ele pode crescer. Né? Mas o crescimento é uma das características do ser vivo junto com várias outras. Então o crescimento se dá por um fluxo constante de matéria e energia, vai sendo incorporada pelo organismo, e o organismo vai crescendo. Sobre isso, dá uma olhadinha aqui no, no vídeo de metabolismo e no vídeo de crescimento. Então, com a incorporação de matéria e energia, é como se a pressão aumentasse, porque vai crescendo e chega no momento em que estabiliza ou acontece a reprodução. Vamos fazer a analogia com uma caixa d'água, a água que está entrando na caixa d'água, se a quantidade de água for maior do que a que está saindo, a caixa d'água vai encher. No que a caixa d'água enche, aumenta também a pressão dentro dessa caixa d'água. Se não tem uma boia, ou se tem uma boia, chega no momento em que o nível d'água vai chegar até um, um determinado momento, que a boia vai impedir a entrada de mais água e o sistema vai encontrar um equilíbrio dinâmico entre a entrada e a saída. Ok, o sistema ficou estável. Mas se por algum motivo né, a boia não está funcionando, a água continua entrando, o nível vai continuar subindo até que saia pelo ladrão. Na hora que sai pelo ladrão, o dreno é, que está acima na caixa d'água, essa água pode ser perdida ou pode ser reaproveitada numa segunda caixa d'água. Essa segunda caixa d'água seria como a reprodução da caixa d'água. Então acontece isso com as nossas células, o tempo todo acontece com micro-organismos, acontece com pessoas e pode acontecer também com uma residência, com uma casa. Dá uma olhadinha em homeostase, no caso de uma casa, como é que uma casa pode crescer. A família vai crescendo, aumenta a pressão interna da casa e aí a família resolve construir mais um quarto ou expandir a casa, né? ou no limite constrói uma segunda casa no terreno ou compra um outro terreno e constrói a casa e aí a gente tem a divisão, né? a multiplicação ou a reprodução é, de uma casa. Faz sentido? São analogias que nós estamos trazendo. A mesma coisa num sistema produtivo, a mesma coisa numa chácara, num sítio, numa fazenda. Está né? entrando matéria e energia, está acontecendo a produção e essa produção está sendo exportada. Bem gerenciada, né? essa produção aumenta, aumenta a quantidade de recursos na, no sítio, fazenda, o, o, o chácara, e chega o um momento, essa chácara tem que crescer, ela tem que se reproduzir. E aí aquele mesmo sistema implantado, que foi um sistema que vingou, que deu certo, ele vai ser replicado em outros lugares. Então aquele modelo de negócios, digamos assim, ele vai ser replicado em outros lugares. A mesma coisa acontece com uma ideia nós estamos trazendo a ideia de trazer os seres vivos, o conhecimento da biologia, dos seres vivos, das ciências ambientais, para dentro dos nossos projetos de engenharia, de arquitetura, de urbanismo. Na hora que a gente faz isso, vai crescendo esse conhecimento, essa interação e essa prática. E se o mercado entender que isso é uma coisa legal, em algum momento, esse conhecimento começa a se reproduzir. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Pessoal de engenharias, né? ciências ambientais, arquitetura, urbanismo, pessoal que está querendo construir, que está querendo é, sair da cidade grande e vir para o campo, essa é uma ideia que pode ser bastante interessante. A partir do momento que você tem mais gente querendo incorporar esses conhecimentos biofilia, design ecológico, né? incorporar isso nos projetos arquitetônicos, no, nos projetos de, de engenharia, isso vai crescendo e ganhando corpo. E aí a gente percebe que a qualidade de vida é muito maior com o mesmo custo, ou com um custo até menor. Essa casa aqui, ela saiu de 20% a 30% mais em conta do que uma casa convencional por conta da aplicação dessas ideias todas que a gente está trazendo por aqui. Então, quando é que acontece a reprodução de uma ideia? Quando a ideia vinga, né? vai crescendo, se estabiliza e de repente ela é maior do que as fronteiras que a contém. E a partir daí começa a replicar em outros lugares. A gente já vê isso acontecendo em algumas propriedades aqui no sul de Minas, que a gente tem sido chamado para levar essas conversas para lá. A biofilia, o design ecológico, a sustentabilidade, eles vão se incorporando aos projetos, ao mercado, e isso a gente entende que é uma tendência que não tem volta. E por que isso? Porque muitas vezes sai mais barato, é mais eficiente e amplia a qualidade de vida do residente. Então, não tem por um porquê não se incorporar. Vou trazer a analogia do banheiro. Sabe a história do banheiro? Então, eu vivenciei isso, né? morando na roça e tudo mais. Então, há poucas décadas atrás, o pessoal fazia as necessidades, isso é zona rural, fazia, periferia de cidade, ainda acontece muito disso, viu? Então, o pessoal fazia as necessidades atrás da bananeira. A galinha ia lá e se alimentava da, daquela matéria orgânica. E depois o morador se alimentava do ovo da galinha. Ok. Depois da bananeira, veio uma casinha, onde o morador ia fazer as necessidades. E a casinha longe da casa. Depois a casinha chegou mais perto e ficou na varanda da cozinha. Casa de vó de roça, a gente ainda vê isso. O banheiro na varanda da cozinha. Depois fecha-se a varanda e aí o banheiro passa a integrar parte da cozinha, o corredor de saída da cozinha para o quintal lá fora. E aí o banheiro agora já está dentro de casa. Depois o banheiro migrou para o corredor, ah, ali atrás, ó o banheiro migrou para o corredor dentro da casa, próximo dos quartos. E hoje o banheiro está dentro, de um dos quartos, pelo menos, da casa, de maneira que hoje ter uma suíte já é padrão construtivo. Você tem uma casa de dois, três quartos, normalmente uma é suíte, um dos quartos é suíte. Então, a casa não custa mais por ter uma suíte, porém, ela custa menos se não tiver uma suíte. Então, a suíte virou o padrão, você tem o banheiro do corredor, muitas vezes, e um banheiro no quarto. Isso acabou virando padrão de mercado. Se a casa não tem isso, o valor dela é menor. A mesmíssima coisa deve acontecer com projetos sustentáveis, biofílicos, com o design ecológico. A incorporação desses conhecimentos no projeto construtivo, com o tempo, ele tende a ser o padrão de mercado. Novamente, por quê? Porque muitas vezes é mais barato, é mais eficiente, dá maior qualidade de vida ao morador, a, a manutenção ao longo do tempo é muito menor, então a gente tem mais ganhos do que prejuízos, logo o mercado vai acabar incorporando essa prática com o tempo. Legal? Fica então o convite, se você quer construir aqui no sul de Minas, está querendo vir para cá, a gente pode auxiliar, tanto para você encontrar o melhor terreno para você, para suas condições ou, ou para os projetos que você tem em mente, como para recebê-lo aqui durante um período dessas buscas. A casa também, é, você pode se hospedar nessa casa. E aí a gente pode conversar também para ir entendendo essas coisas todas. Se você quiser também arquitetos, engenheiros, né, para auxiliar em todo esse processo de planejar e construir a casa, a gente tem parceria com o pessoal aqui no sul de Minas que pode auxiliar. Por outro lado, se você é engenheiro civil, arquiteto, urbanista, né, ciências ambientais, biologia, e quer incorporar esses conhecimentos todos nos seus projetos, entre em contato, vamos estabelecer algum tipo de parceria, vamos combinar alguma coisa para atender esse mercado que começa é, a se intensificar aqui no sul de Minas, do pessoal migrando dos grandes centros para cá. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.